Vou contar uma história aqui para vocês, porque eu estava me inspirando para a aula e eu lembrei dessa história. A gente tava, eu e Bruno, a gente só dava o nível 1 do, do curso de fitoenergética. E era um módulo que explicava, montar os explicava como montar os tratamentos, como interpretar a energia dos chakras, né? Enfim, falava dos vegetais puros, niveladores, físicos, condutores. Era só o módulo 1, não tinha outros módulos. Aí nós fomos para Florianópolis, e Florianópolis é conhecido também como a Ilha da Magia, né? Porque lá a energia é muito forte, é muito mística, tem muitos esotéricos lá, tem a faculdade de naturopatia. Então tem muitos terapeutas holísticos naquela região, é como se fosse um polo né, de terapia holística. E a gente trabalhou muitos anos em Florianópolis dando curso lá, e fitoenergética sempre era super aceito. E aí foi lá, então, o nosso primeiro nível 2 da fitoenergética, onde a gente ensinou a fazer incenso, onde a gente ensinou a fazer mandala, onde a gente ensinou a fazer aplicação da fitoenergia, que eram técnicas avançadas que iam além do módulo 1. Um. Hoje a fitoenergética tem 10 módulos, né? Então isso já faz ó, muito tempo que a gente foi lá em Florianópolis fazer esse módulo 2 pela primeira vez. Acho que faz uns 15 anos, mais ou menos. E até foi no Centro de Metafísica Atman Amara, da nossa amiga Bárbara, que fica lá no bairro Trindade. E aí as alunas trouxeram muita planta, eram alunas que gostavam muito de planta, elas trouxeram muito chá, muita erva, por conta delas, assim, para o curso. Ervas e plantas que estão no livro da Fitoenergética, né? Esse livro aqui, ele é o livro de terapias naturais mais vendido do Brasil, se não me engano, há muito tempo. E... Ele é um best-seller, assim, sobre plantas, né? Porque ele já tá no mercado há quase 20 anos, então, há 16 anos. O livro há 16 anos, mas a fitoenergética já existe há mais tempo. Então, elas pegaram plantas do livro e levaram lá pro curso. E aí, elas começaram a montar mandala, fazer incenso, tudo meio junto com a gente. E então, a gente começou a fazer e tal. E aí, depois desse teste, né? Depois de rodar esse piloto do módulo 2, eu fui escrever uma apostila falando do reino dévico, dos seres da natureza, dos elementais, dos gnomos, das fadas, dos doentes, das dríades, das ondinas, das sílfides, das salamandras. Então, eu escrevi sobre todos os elementais né, que compõem a natureza, sobre a cadeia biológica, sobre a escala de evolução, enfim. Escrevi sobre tudo isso para ensinar no módulo 2. E quando eu estava fazendo a apostila, me veio uma inspiração, porque vocês sabem que... A minha mediunidade é muito conectada com seres da natureza, com plantas, com árvores, né? Tanto eu quanto o Bruno, a gente meio que consegue se comunicar com as plantas. É uma coisa natural que a gente tem, que a gente veio meio que com esse dom. E aí, quando eu estava lá escrevendo, então, essa apostila do módulo 2, veio aquela inspiração, como se fosse uma voz me dizendo, vocês pensam que conhecem muito de autoconhecimento. Vocês humanos, então, quando falou vocês humanos, eu já sabia que não era uma coisa comum, né? Que não era outra pessoa que estava falando aquilo comigo. Vocês humanos, vocês uh, se preocupam muito com autoconhecimento, vocês falam de autoconhecimento, vocês dão aula de, de autoconhecimento, vocês escrevem livros de autoconhecimento, mas o que vocês manjam mesmo é de autoignorância. E aquela mensagem foi muito impactante, tanto que eu tô falando para vocês como se fosse agora. Eu lembro como se fosse agora, né, daquela energia assim que se aproximou e falou isso. E aí eu me comuniquei na hora, eu perguntei, mas o que que é a auto-ignorância? E aí, gente profunda, tudo bem com você? Bom, o que você tá vendo agora é um trecho das nossas aulas completas, que acontecem todas as quintas-feiras às 16 horas. Esse é apenas um trecho das nossas super aulas. Então, te inscreve aqui no canal para não perder nada dos nossos melhores conteúdos. Aí eles falaram, auto-ignorância, por exemplo, é tomar remédio. Porque você é tão auto-ignorante ao ponto de não se conhecer que você precisa ficar doente para ser ensinado, você precisa da pedagogia da doença para entrar em contato consigo mesmo, com seu eu interior, para entrar em contato com aquilo que você precisa, com as suas necessidades, você precisa acabar com o corpo físico para ir para uma cama de UTI, para entender o que está acontecendo com você e aí recorrer a remédios para encontrar o autoconhecimento. Então vocês não sabem nada de autoconhecimento. Vocês manjam mesmo de auto-ignorância. Vocês são muito ignorantes. Então, era um ser muito forte. Às vezes eles vêm para dar porrada, às vezes eles vêm para puxar as orelhas, principalmente quando é alguém, assim, um escritor, quando é alguém que tem canal no YouTube, para que essa mensagem seja transmitida e levada adiante, né? Então, normalmente as canalizações, as mensagens que vêm do plano superior, elas são muito leves, elas sempre são baseadas no amor, mas de vez em quando acontecem umas mensagens assim. E eu prestei tanta atenção naquilo, que mesmo fazendo já uns 15 anos, eu lembro como se fosse agora. Então, quando a gente fala aqui na aula o jeito errado de cuidar da sua saúde, é porque a gente tem uma pseudo-verdade né, verdade dentro da gente, achando que ah, eu nunca vou ficar doente, eu estou imune, isso aí não pega em mim, né, energia negativa não pega, eu sou meio que um super-homem, eu sou blindado, isso não vai acontecer comigo... Tanto que a gente vê a situação do nosso país agora, né? Essa coisa toda que está acontecendo nesse momento que a gente está vivendo, que tá caótico porque algumas pessoas se acham uh, inatingíveis. né? E a verdade é que o nosso corpo físico ele é orgânico, ele é feito de carne, osso, sangue, músculos, células. Ele está num ambiente que oxida, que degrada, que estraga. Tanto que o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, o corpo vai deixando de manter algumas funções, vai parando de produzir algumas coisas e a gente vai adoecendo. Até porque a gente vai cristalizando as nossas convicções e a gente acha que sabe muita coisa e o ser humano não sabe é porcaria nenhuma. Então quando a gente se põe nessa posição de humildade, entendendo que a natureza sabe mais e a gente se entrega a ela, e a sabedoria que ela tem, e a gente aproveita disso, afinal de contas a natureza quer nos ajudar, só que nós somos bichinho cabeça dura. Aqui é uma cidade de colonização alemã, onde eu tô onde eu moro, e eles falam pichopuro puro. Picho puro é a pessoa teimosa, ignorante, é como se fosse bicho burro, sabe? Que não se dobra, que não aceita, que não... Então eles usam essa expressão aqui, então nós somos pichopuro puro. Sabe? Porque... A gente não entende que a doença ela pode ser prevenida se a gente viver num nível bom de felicidade. A doença pode ser prevenida se a gente encontrar equilíbrio. A doença pode ser prevenida, ela não precisa se manifestar se a gente já tiver uma sabedoria natural para aprender. Só que toda a nossa sociedade, o ambiente onde a gente vive, o país onde a gente mora, o mundo, ele é construído para fazer a gente acreditar que a indústria farmacêutica tem a solução, é ela que cura. Enquanto a indústria farmacêutica, enquanto o lobby né, dessa indústria poderosíssima, eles querem apenas que a gente não morra, mas também que a gente não tenha saúde. De preferência que você fique doente crônico, porque daí uh, você vai consumir remédios de forma contínua e recorrente, alimentando essa indústria. Então, para a indústria farmacêutica, não é interessante que você tenha cura. É interessante que você fique numa sobrevida, consumindo remédio. E para a natureza, é importante que você se cure para não produzir formas, pensamento e um psiquismo denso que vai estragar mais a natureza. Então, para ela, é importante que a gente se cure. Olha só se não é uma coisa incrível. Eu digo que Deus é um cara foda, né? um cara fodástico. Assim, porque imagina só, a gente respira oxigênio e solta gás carbônico. As plantas é o contrário. Elas se alimentam de gás carbônico e soltam oxigênio. Então... Olha a simbiose, olha a sintonia que as plantas têm conosco, até na troca do ar, um respiro que o outro emana. Entende? Então, nós e as plantas, nós estamos muito ligados, nós estamos muito associados, nós estamos muito conectados. E tem gente que já viu isso. Então, quem está aqui e é recruta, quem é guardião 3X, quem é guardião 360, essas pessoas que estão aqui acompanhando elas sabem já dessa ligação, dessa conexão. Então, a nossa missão, sendo guardiões da fitoenergética, sendo pessoas que espalham essa verdade pelo mundo, é mostrar isso para as outras pessoas. Eu tenho certeza que você tem amigos tá? que, que usam um monte de remédio, que tomam um monte de medicação, ou então quando você está num jantar, ou em algum lugar, ou numa confraternização, num happy hour, é aquela pessoa que vira a bolsa assim, ó, e cai aquele monte de remédio em cima da mesa e ela fica receitando ali pra todo mundo, ó, oh, se tu tem dor de cabeça, é bom esse. Se você tem problema do, do asiático, né, do ciático, é bom esse aqui. Se você tem problema no estômago, toma esse aqui. Então você conhece essa pessoa e essa pessoa precisa urgente se conectar a o seu interior, a sua essência, o seu autoconhecimento, a saber quem ela é, o que ela está fazendo nesse mundo, quais são as inferioridades que ela precisa curar, quais são os espíritos conflitantes que ela tem que entrar em harmonia. Então, é urgente, é necessário, se faz muito presente que as pessoas entrem em contato com a sua essência, que se autodescubram, né, que tenham essa autotransformação, que deixem de ser auto-ignorantes e que comecem a ter Autoconhecimento. Então, uh, aqui na Terra, nós não somos evoluídos em muitas coisas. E quando essas inspirações, essas intuições vierem para você, aproveita isso. Torna isso uma verdade na sua vida. Traz essa informação para dentro de você. Faz o bem para você também.